Olá pessoal, bom dia, neste treinamento vamos aprender sobre duplicação de processos e vocês vão ver que é um procedimento muito simples primeiro, estamos aqui na tela inicial de controle de processos eu vou escolher um processo qualquer, por exemplo, esse aqui 2465 e aí abri o processo e o que eu quero aqui é duplicar esse processo para criar um outro processo parecido com esse então eu venho aqui no botão de duplicar processo, clico aqui e aí eu vou e digo qual é o interessado, por exemplo, eu posso dizer que o interessado é, sei lá, Luiz Henrique. E aí duplicar, o sistema automaticamente vai gerar um processo duplicado com outra numeração. E uma característica muito importante dessa questão da duplicação do processo, é que muitas vezes nós temos uma situação em que o processo já possui algum tipo de documento interno, então, eu cliquei aqui, eu criei um documento, um requerimento dentro do processo para simplificar. E aí, esse processo duplicado, ele vem com a estrutura original do processo que deu origem a ele. Então, é um processo que já tem o um requerimento dentro. E por causa disso, se nós duplicarmos um processo que já possui vários documentos, nós podemos simplificar muito o preenchimento destes documentos em processos que são padronizados.